O soldado Ryan e a sua irmã Ryan possuem respectivamente 1.172,35 e 1.732,75. Para que os dois fiquem com exatamente a mesma quantia, Rayane deve dar para Ryan... Vamos lá, família. Qual é a jogada? Primeira coisa aqui. Você vai ter que somar esses valores e dividir por dois. Vai ter que achar a média. Por quê? Ele fala em exatamente a mesma quantia. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, ó, é somar esses valores. Matemática básica, vírgula embaixo de vírgula. Tia Teteca. Probleminha. Tia Teteca, ó. Tá aqui, ó. Tia, Teter, vírgula embaixo de vírgula, matemática básica. Vai dar 0, vão 1, um. 1 um, com 3, 4, com 7, 11, vão 1, um, vírgula, 3 com 2, 5. 7 mais 3, 10, vão 1, 2, 7, 9, 1 mais 1, um, 2. Vai dar... 2.905.10. Agora, para saber ali né, quanto cada um vai ficar, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 2. Qual é o bizu para fazer essa continha aqui sem sofrimento? Você vai utilizar aqui o princípio do esquece. Esquece essa vírgula aqui. Ó. Ó, esquece essa virgulazinha. Ó, trabalha com número sem vírgula. Pensa que o número é esse aqui, ó, 290, 510. Esquece a vírgula. Aí você vai dividir aqui por 2. Vai dar 1, um, vai dar 0. Abaixo 9. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 vai dar 4. Tietê teteca. 4 vezes 8. 4 vezes 2, 8. Para 9, está faltando 1. Um. Abaixo 0. 10 por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10, nada. Abaixa o 5. Engole o choro e se embora. 5 dividido por 2 vai dar 2, não é isso? 2 vezes 2, 4 para 5, está faltando 1, abaixo 1. 11 por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10 para 11 está faltando 1, abaixo 0. 10 dividido por 2 vai dar 5 resto zero. Só que você não pode esquecer da vírgula, né? Então tem que voltar duas casas aqui. Então o valor de cada um seria esse daqui, ó: 1452,55. Para saber quanto a Rayane deve dar por raia, você tem que diminuir. Pegar o valor dela, que é o maior, 1752 e 32 e 75 e subtrair de quanto de 1452 e 55 aí qual é o bizu vou usar aqui o princípio do olha olha para fazer essa continha ó você precisa muito mais que um curso você precisa de um método e isso você vai encontrar aqui no grupo dos cinco Ó. Não vou fazer a conta até o final. Vou olhando ali a resposta, porque eu sei que é diferente. Está aqui, ó, 55, 40, 60, 55 e 20. Se der 55, eu continuo, mas eu sei que não vai dar. Ó. 5 menos 5 vai dar 0. 7 menos 5 vai dar 2. Opa, terminou em 20. Se terminou em 20, filhão, com certeza essa continha aqui vai dar 280... Esse é o valor que ela tem que doar para o Ryan. E o nosso gabarito é a letra E.